Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa realizado pela Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sackler e hoje nós estamos aqui no nosso quadro no Viva a Voz. E aqui a gente conversa sobre tudo, um pouco de tudo, né? Sobre a palavra de Deus. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio uma mulher, né? Uma mulher guerreira, uma mulher forte, linda, e ela chama Citroën. Seja bem-vinda, Citroën. Obrigada, Carol. Sabe, Senhor? A paz do Senhor. Citroën, é, né, a gente vai falar um pouquinho né, do, seu, do seu... Vou só chamar ministério, o, o serviço que você né, faz a Deus, como você está servindo, né? A gente serve de várias maneiras, né, mas a gente vai falar sobre um específico, que não é fácil, que é uma evangelização. Mas antes, fala para o pessoal de casa, quem é a Citroën? Bom, a Citroën é uma pessoa que reside né, no bairro aqui dessa cidade mesmo, é, foi nascida e criada no mesmo bairro, trabalha no mesmo bairro, né? E é uma pessoa que é, abraçou Jesus, né? aos seus 17 anos de idade e assim, graças a Deus, estou caminhando com o Senhor, né? Isso é muito gratificante e eu me coloco assim que eu me considero que já havia aceitado Jesus desde os seis anos de idade, desde os seis, né? E eu vou assim até conduzir um pouquinho dessa, né? Dessa conversa porque eu tive uma pessoa daqui, né? Então, assim, a Citroën foi uma pessoa que foi evangelizada por uma pessoa aqui da sede. E eu carrego essa pessoa, assim, realmente no meu coração. Muito Foi muito gratificante. E sempre que eu vejo ela dentro da igreja, eu olho para ela, assim, com muita gratidão. Eu posso perguntar Mas... quem é essa pessoa, <risos> é Citroën? <risos> Pode sim. Pode. Essa sim. pessoa é a irmã Magda. E sua irmã, Magda, Isso, a irmã Magda foi uma pessoa assim que até hoje na minha vida ela tem muito significado por causa do evangelismo. Né, irmã Magda, beijo para a senhora. Irmã Magda um doce, né? Sim. É... Então Deus usou a vida da irmã Magda para te discipular, te evangelizar, foi. Irmã Magda. E esse trem também é casada? Casada. Mãe de dois filhos? Dois filhos, né? Eu tenho o Felipe, tenho o Lucas, tenho duas noras filhas. Filhos. Que eu falo que minhas noras, elas são minhas filhas, né? E Isso assim, né? né? Não estão comigo aqui em Caratinga, mas é, estudam, né? Eu já até fiz alguns comentários, né? Que. Eles estudam na cidade do Rio de Janeiro, lá em Valença. E assim, também caminham na presença do Senhor. Tem sido instrumento na casa do Senhor, né? Meu filho gosta muito de tocar, né? Ele faz parte da banda lá da igreja. E assim, são. minha família é uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né, né? É Os filhos, as noras. Agora é só esperar os netos, Sim, agora né? É esperar os netos. Isso, estou esperando, ansiosa <risos> para chegar. Para chegar, Citroën. E quando a gente fala, né, de servir ao Senhor, a gente serve o tempo todo. Nós a gente serve o tempo todo, né, a toda hora. E nas coisas mais simples. Mas quando começa um trabalho de evangelização evangelizar não é fácil. E onde o ambiente, também, dependendo do ambiente, ainda se torna mais complicado ainda. É, você começou com esse trabalho de evangelização. Tem quanto tempo? Não lá, pode ser assim, até em outro lugar, mas quando né, essa ideia de evangelizar nasceu no seu coração? Então, Carol, é, eu já disse que assim, assim, eu aceitei Jesus aos 17 anos, né? E quando eu fui para a presença do Senhor, eu eu já tinha comigo algo diferente, né? E pelo fato, assim, de ter sido também é, evangelizada dessa forma, né? Embaixo de um pé de pinheiro. E me lembro que, voltando um pouquinho lá na irmã Magda, ela juntava os meninos da rua todos. E era num domingo à tarde que ela fazia isso. E o sol, às vezes, estava muito quente, né? E ela passava mais uma outra irmã, Daqui da sede também, e a gente subiu um morro muito alto e chegava lá, era embaixo de um pé de pinheiro, na porta de um irmão. E, e ali é, não me sai da memória, aos seis anos, né, que eu tinha na época. E nessa época eu me lembro que eu achava tudo muito lindo os hinos que ela cantava, né, é, as histórias bíblicas, bíblicas, bíblicas que ela contava. E era muito gratificante para mim, aquilo ficou marcado na minha vida. E eu me lembro que eu cheguei na minha casa e falei para minha mãe assim, mãe, eu quero aceitar Jesus. E minha mãe falou para mim assim, não, você não vai, porque os crentes têm que estar na igreja todos os dias, e você não vai ter esse compromisso. Então ela viu em mim criança, né? E a gente, minha mãe é muito católica, era, né? E... E assim, esse processo foi na minha vida e, e ficou marcada. Cresci, casei, né? Mas dentro de mim, eu creio que eu já tinha aceitado Jesus, né? Eu já estava carregando essa evangelização da irmã Magda comigo. E nesse momento que eu, que eu aceitei Jesus, depois que eu tinha casado, casei muito nova, e aos 17 anos eu aceitei Jesus e fui, né? E, e caminhando. E aí, é, o meu cunhado, ele tinha um... É presbítero na época, depois é pastor também do campo, daqui da claro. sede. E ele foi dirigir uma congregação é, chamada Dom Modesto. E ali nós começamos a mexer com as crianças ali. Ali, em Dom Modesto. Em é. Dom Modesto. Então, a gente, é, eu e meu esposo, né? A gente ia final de semana, é, levava a palavra para os meninos e é, brincava um pouquinho, né? E, e assim foi nascendo dentro da gente esse desejo. Depois eu me formei, né? Fui, tirei o ensino médio, fui ser professora, né? Fiz magistério. E mais ainda me chamou a atenção, por quê? Porque eu comecei a mexer com outras pessoas, né? Conhecer mais pessoas. E nesse momento foi nascendo em mim também o desejo de evangelizar um pouco mais, né? Principalmente as crianças. Principalmente, assim, as crianças. E aí, é, esse trabalho de evangelização, eu falo que ele, quando nasce, é, eu faço ele todos os dias. Aí talvez você pergunte assim, mas por quê? Porque eu tenho uma sala de 24 alunos. Você dá aula para 24? E 24 alunos, todos os dias, eles são evangelizados na minha sala. Agora. Por quê? Porque eu chego. Eu oro, eu, eu, eu, eu me coloco para eles, né, é, a, talvez alguma situação minha e peço a eles que colocam também situações deles onde nós poderíamos orar uns pelos outros. E ali a gente ora, a gente louva, né, eu tiro os meus minutinhos e eu dou o meu testemunho para eles e eles dão testemunhos deles para mim também. Então, assim, eu vejo que é muito gratificante. É, se você falasse na sua trajetória de trabalho, é, o que, que é mais gratificante? Esses 20 minutos que eu tiro com eles todos os dias. Eu, eu levo comigo você todos lembra. os anos. E a gente faz também, né, trabalhos assim, já trabalhei também em departamento é, da igreja infantil no bairro Santa Cruz, onde eu uhum, congreguei, uhum. É, 18 anos, né? E bairro do Dr Eduardo também a gente já, já trabalhou, né? Ali é, o período que eu estava na frente e assim ultimamente a gente tem trabalhado é, na portelinha, né? É. Onde o meu esposo também tem feito né, um trabalho assim voltado às crianças ali. Porta ali. É... É, no condomínio. Eu te interrompendo um pouquinho. Ainda, e explica para o pessoal de casa, assim, como que é a Portelinha, a Portelinha? É esse bairro aqui em Caratinga. Então, é, quando a gente fala é, a por, lá na Portelinha, né, é um, um bairro onde as pessoas é, de lá são pessoas menos favorecidas, né? São pessoas, assim, que é, saíram, às vezes, de um, um aluguel hoje, né? E foram feitas doações de, de apartamentos lá, né? Pelo pela nossa prefeitura, né? Daqui uhum. de Caratinga, foram construídos os, os prédios. E aí foram feitas essa distribuição. Só que as pessoas lá são pessoas que realmente precisam, tanto espiritualmente como o material, né? São pessoas carentes mesmo. Tem uma parte e... da portelinha é que aí não tem nem saneamento. Sim, né? não tem, não tem calçamento, calçamento, né? Precisa mesmo. Às vezes a gente consegue algumas doações, a gente vai lá, né? Igual o meu esposo, esses dias tava, a gente estava recebendo umas doações de, de pães, né? Da, da, da, da Milane, a gente levou para lá, sabe? E sempre leva, né? Eu, eu faço assim, eu falo que a gente evangeliza toda hora, por quê? É, às vezes eu estou na minha casa, a gente recebe os pães, eu coloco na sacola, eu oro e falo com ele assim, agora você pode levar. Amém. E eu sei que o Senhor está trabalhando naquele alimento. E através daquele Amém. alimento eu falo, Senhor, o Senhor pode curar uma enfermidade quando alguém pegar. né Senhor, o Senhor pode libertar né quando alguém for alimentar. O Senhor pode trabalhar aqui nesse, nesses pães. Então, assim, é um alimento que... É, a gente pede né, para Deus não só o, o alimento né para o físico, mas espiritualmente também. E lá sim, as pessoas lá precisam de muita ajuda, né? A gente recebe doações de, de roupas, calçados, então a gente está sempre indo lá para poder estar levando. Hum, Meu esposo é go gosta muito também né, de estar tá participando dessas coisas. E, e, assim, é muito gratificante. E, e você falou que ele iniciou um trabalho lá no condomínio? Sim, a gente iniciou o trabalho no condomínio, onde a gente fez um, é, o culto, assim, é, ficou muito marcado na vida das crianças, no dia das crianças, né, a gente também foi. Nós, assim, fizemos uma, uma festa, foi uma festa, foi, é ficou maravilhoso, né. E, assim, as crianças, a hora que a gente chegava, eles já chegavam junto com a gente, assim, já queria alguma coisa e, tia, o que, é que você trouxe, né? E já ia, assim, com aquela, com aquela simplicidade, com aquela pureza, né? E a gente pôde é, assentar, é, falar um pouquinho para eles da palavra, né? E, e aí estar com eles ali, né? E o Senhor, assim, a gente planta uma semente, né? na Sim. vida deles e quem faz ela dar frutos é, assim. é Deus e assim eu sei que eu tenho visto frutos claro. sabe nas famílias e frutos assim de testemunhos né que os pais às vezes encontram e falam assim eu vou só citar um eu ia tá te pedir para dar alguns exemplos mesmo eu ia te pedir e falava assim é, eu tive na casa de um foi até na pandemia. E a mãe falou assim, Citroën, é, meu filho gosta demais de você. Aí eu falei, sim, eu também né gosto demais do seu filho. Ela disse para mim assim, olha, ele gosta tanto de você, que ele é um menino assim, que está nos ensinando a orar. Ele está é, ensinando o que você ensinou para ele. Aqui na nossa casa nós não temos costume de falar de Deus, não temos costume de falar, é, fazer uma oração para dormir, mas ele agora está nos ensinando. Aqui em casa ninguém dorme mais antes dele fazer essa oração. E ele fala: minha tia me ensinou dessa forma, minha tia me ensinou desse jeito. Então, assim, é muito gratificante quando você vê. E percebe que uma sementinha que você jogou, né? E ela está fazendo, né? Dando esse fruto dentro da família, através, né? Do, de, de você, que você foi usado, foi um instrumento na vida dele. E eu creio que qualquer criança, né, Carol, é, que recebe é, essa instrução, né? Que vinda da parte do Senhor. Ele não esquece mais. Não esquece, né? Não. Fica lá guardado. Guardado. Ele sempre vai lembrar. Mesmo se Sim. sair por um tempo, ele vai lembrar quem ele pertence. Creio que é, guarda, né? E, e quando chegar a ser adulto, né? a palavra do Senhor diz, né? É. Mesmo que ele queira sair para outro caminho, mas ele vai lembrar, né? E assim, eu, eu falo que Deus, ele é tão perfeito que ele me deu um nome diferente. Ele Sim. me deu o um nome, ele permitiu que meu pai colocasse esse Citroën. nome diferente Porque aonde a Citroën passa, é só a Citroën Não, não é, tem é, outra é. Por causa né, do nome, meu nome ele fica marcado Então eu falo assim, que até nisso o Senhor trabalhou Por quê? Porque eu amo de paixão Eu, eu gosto desse trabalho E sabe? tem dias específicos que vocês vão na Portelinha? São quantas crianças... Olha... Vocês trabalham na rua mesmo ou só lá dentro do condomínio? A última vez, assim, sempre que... Quando a gente vai, né? Eles já, eles já, já percebem, assim, sabe? O um movimento. É. Então, assim... É, muitas das vezes é cerca de 20, 30, 40... Então, assim, depende do final de semana deles. Por quê? Porque o final de semana deles... Às vezes os pais saem, né? Não depende só deles. E, e assim, muitos querem às vezes até ficar, mas aí os pais têm, né, outros compromissos e e acaba não deixando, né. Mas assim é muito bom esse trabalho. É, então vocês vão, vocês acolhem essas crianças, vocês falam da palavra, sim, vocês brincam, interagem. É a gente tem essa oportunidade com eles, né? Em dias comemorativos, faz dia das crianças. Sim, isso, esse, ah, esse dia aí é esperado. É esperado, Com né? <risos> tudo, com a pipoca, com essa colinha surpresa não pode faltar, né? E, e assim é muito gratificante esse trabalho com eles, assim eu falo que eu é cada passo, né, que a gente dá na obra a gente guarda, né? E como que você chegou na Portelinha? Você fala que começou ali, na Santa Cruz, depois no doutor Eduardo. É, o meu esposo ele, assim, ele ele anda muito, né? Ele gosta muito. Ele ele anda e e a gente assim, querendo ou não, nós, nós conhecemos muitas pessoas, né? É, do nosso nosso convívio, né? Então a gente tem pessoas assim que morava no Dr. Eduardo, né? E que mudou para lá. A maioria. Então a gente acaba que não perde o vínculo né, com as pessoas. as pessoas e a gente vai agregando uma coisa na outra e às vezes pessoas de outras congregações, de outras denominações, mas que a gente tem o contato, né? Então a gente vai unindo as forças. Você já falou muito assim, né, o que é muito gratificante nesse trabalho de evangelização, uhum. né? na verdade está só cumprindo o ID, o, né? ID. Uhum. o ID, né, ID, né, até uma ordenança, né, uhum. é cumprindo mesmo. mas e qual que é a sua maior dificuldade, Estroene? Você acha que no evangelista... Para um evangelista mesmo, qual que seria a maior dificuldade? Muitas vezes a gente é, encontra a dificuldade, talvez assim... É, dentro da própria família. Dentro da própria família. Né? A família das, das crianças, às vezes, a gente tem aqueles que aceitam bem e tem aqueles que às vezes não, né? então assim a gente começa a trabalhar a criança para tentar alcançar a família né e muitas das vezes a gente é, é bem aceita e às vezes até não né ah, às vezes olha para a gente e fala assim nossa vem a mulher enjoada né <risos> para falar de né do senhor né então assim a gente faz o trabalho mas nós já Oramos, né? E pedimos ao Senhor, Senhor, o caminho é do Senhor, a obra é do Sim. Senhor, né? E assim, tem famílias que a gente consegue alcançar mais rápido e tem aquelas famílias que a gente tem um pouco de dificuldade de estar tá alcançando, né? Mas a obra então, é... a obra é do Senhor, é o que eu disse, né? Semente é plantada e através das crianças a gente consegue muito com a família, né? E, e esse trabalho, pelo fato assim, de ser um trabalho minucioso, né? A gente depende da família para levar a criança, né? Depende dos pais para autorizar, depende dos pais para levar, Sim. né? Então, assim, é um trabalho, assim, um pouco... E com é, criança tem que ser muito né? cauteloso, muito, não é feito de é, qualquer maneira. Senão, não. a gente, não, ao invés da gente ganhar, a gente, a gente acaba perdendo, perdendo, né? Então, assim, a gente sabe que o trabalho de lidar com criança não é fácil. Cada um tem uma né? história, né? Cada um Sim. tem uma realidade dentro de casa. Diferente, né? Diferente. E, é, não é fácil em si né nos dias atuais a gente sabe que que não está fácil lidar né é, as crianças assim então é, é é difícil né o trabalho mas é, tudo pelo Senhor tudo pelo Senhor né tudo pela obra né Isso. então quando é tudo pela obra o Senhor sabe como é. fazer Sirene, a nossa vida. o nosso tempo está chegando ao fim sim é, você quer deixar um recado para o pessoal de casa você quer falar mais alguma coisa, quer contar mais alguma coisa sobre o trabalho? Então, é, o que eu deixo né, para o pessoal de casa é que não deixe, né? Que seu filho, é, muitas das vezes a gente está vendo que é, as crianças estão assim, muito dentro de casa, infiltradas às vezes no, em coisas que não precisa, né? E às vezes perde um trabalho de evangelismo. E quando a gente fala num trabalho de evangelismo, a gente está lá para levar a boa nova para o seu filho. Levar a palavra do Senhor que é pura, verdadeira e fiel. E é a palavra que nos conduz ao céu, né? Então nós precisamos estar assim, cada dia, levando nossos filhos para a presença do Senhor. Eu falo de mim mesmo, que eu criei os meus filhos trabalhando, mas eu falo que enquanto eu estava cuidando do evangelismo, né? o Senhor estava cuidando dos meus filhos. E até hoje os meus filhos são uma bênção na mão do Senhor, sabe? Então assim, filhos são bênçãos, mas nós precisamos cuidar deles bem. E essa semente que nós plantamos, né Carol? Sim. No coraçãozinho deles, na mente deles, só dá frutos bons. Né? É verdade. É verdade. Só frutos bons. Eles são nossa herança. Não né? é? E assim, o presente que Senhor. Deus nos deu, né? Então, assim, que os pais possam nos ajudar com esse evangelismo, né, infantil. E que possam participar também, não é só para criança, não, é para adultos também, né? E que, assim, a cada dia, Deus possa estar, né, é, abençoando esse público infantil. E guardando nas mãos dEle, né, todas as crianças da nossa nação. Porque nós precisamos que o Senhor cobre com o sangue dEle, né, no nome de Jesus. Amém. E os dias estão cada vez piores. E Amém. as nossas crianças são muito atacadas. Mas se você quiser, vocês também podem entrar em contato aqui com a gente, no escritório da Assembleia de Deus. E um dia você também pode querer visitar com a Citroën lá, a Portelinha, ver o trabalho dela. Vocês vão ser muito bem-vindos. Sim. Não é verdade? Pode sim, e também, né, tendo sugestões para nos ajudar, quiser também estar tá nos ajudando. Assim, nós temos todo o prazer, tá? E quanto mais forças a gente unir, né, melhor o trabalho vai ficar. E eles precisam, as crianças precisam ser alcançadas, né? E a semente a gente tem que lançar. Joga, né? Mas quem faz florescer, ficar linda, maravilhosa. O Senhor, Senhor né? E graças a Deus por isso Que Ele venha nos dar força E a cada dia Nós possamos fazer melhor do que a gente faz Obrigada, viu, Citroën Por nada Que Deus abençoe e até a próxima edição Seja bem-vindo ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga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 Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org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 Descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha eu terei vitória, olharei pro céu, de onde vem a benção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Sei que posso confiar em Deus Eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão meu milagre está em tuas mãos, olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória, olharei pro céu, Tudo em mim desmoronar, então olharei para Ti e confiarei em Seu amor. E quando o vento então soprar, sei que em Ti vou me firmar. Então olharei para Ti e confiarei